Pessoal, meu nome é Karen Pecentin e eu sou empreendedora. Eu tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês uma, uma experiência muito bacana que eu tive e continuo tendo, né? Antes e depois de participar do seminário de inteligência emocional da Polose Coaching. E eu vou te dar uma dica de como alcançar o sucesso em todas as áreas da tua vida. Vem comigo, ó. Eu me senti estagnada, me senti empacada, sem ação, sem saber o que fazer da minha vida profissional, porque eu trabalhei 13 anos como secretária executiva, mas eu queria muito empreender, ter a minha liberdade, a minha autonomia para fazer o que eu quisesse no meu próprio negócio. Eu conheci a Polozzi Coaching quando eu participei de uma palestra e eu rapidamente decidi me inscrever para o seminário e ainda levei junto comigo o Ricardo, dando uma inscrição né, de presente para ele, que é o meu noivo, e não nada fazia sentido se eu fizesse isso sozinha. Porque, Na verdade, eu queria mudanças para a minha vida e eu percebi que no, o seminário, ele podia mudar não só a minha vida profissional, mas como todas as áreas da minha vida. E eu estava certa. Então, foi quando eu consegui, de fato, me levantar da cadeira de secretária, né? sair ali da, daquele período de escravidão que eu tinha, no bom sentido, porque eu colhi muitos frutos do que, dos anos que eu trabalhei, mas eu me sentia, né? Eu descobri que eu estava presa, estava limitada a crenças, coisas do meu passado que estavam me impedindo de alcançar aquilo que eu mais queria. né. E com o seminário eu aprendi a tomar as decisões e entender que é isso que move a nossa vida, né? Que move a gente para o sucesso. E a forma com que a gente faz isso, como a gente comunica, como a gente é, demonstra o resultado acontece. Então, na verdade, eu procurei o recurso desse seminário para ser mesmo uma líder melhor, para cuidar melhor da minha equipe, né? E, obviamente, buscar ser uma empresária de sucesso. E hoje, além de diretora de vendas independente da Mary Kay, que eu já, é a empresa que eu estou há quatro anos, eu sou também maquiadora profissional e eu tive a oportunidade de me engajar num projeto maravilhoso que é atuar como palestrante também para a coaching e passar a ser instrumento num processo de enriquecer ainda mais vidas, né? levando esse conhecimento para as pessoas e estou no processo para construir junto com o Ricardo né, o nosso próprio espaço para palestras e treinamentos é, e os dois juntos fazermos isso. Então, Além de foco no que eu quero, confiança no que eu posso realizar tudo na minha vida, eu me tornei uma pessoa mais paciente, com certeza uma companheira mais amorosa, mais cuidadosa, uma filha, enfim, uma irmã, tia, vizinha, amiga, muito melhor, né? Para todos que me cercam. E hoje, se eu posso te dar uma dica de que vai, na verdade, de fato, mudar a tua vida para melhor, é que você venha participar de uma palestra comigo e com o Ricardo. Né? Participe, sim, do seminário da Polozi Coach. Venha entender o que, que a gente está fazendo para que a gente possa também te ajudar. E se você gostou do meu vídeo, curta e compartilha com seus amigos, tá bom? Um grande beijo e que você possa, em breve, ter uma vida em abundância como eu estou construindo a minha. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.